Ô, gente. Então, boa noite a todas, todos. É, quando o Daniel fez esse convite com esse título aí, super desafiante, Humanidade Ameaçada, Emergência Climática, eu falei, eu não sou capaz. Falei, Daniel, menos para mim, porque isso aí é demais para o nosso debate. Eu não vou dar conta de falar uma coisa, tanta coisa assim, mas é, eu acho que a, o que a Tereza acabou de dizer aqui, eu acho que é a linha que a gente tem que refletir. Né? E eu. Me propus a refrasear esse título. Eu vou pedindo para uma coisa que eu acho que é a síntese do que eu estou querendo dizer. Pode passar, Daniel? O que eu estou querendo dizer é isso aí: que nós a, a, a humanidade é ameaçada e eu acho que a, a grande virada do que a gente está falando é exatamente essa. Quer dizer, nós precisamos nos reconectar com nossos recanticos. Que são da onde nós viemos e da onde nós vivemos, e a gente parece que esquece disso. Então, aí, tudo que eu vou dizer aqui, e tem muito a ver com o que, que a Tereza acabou de falar aqui. Porque nós temos. o oh, Daniel, eu vou pedir que você vá passando, porque eu não tenho aquele. Então, nosso recantico na natureza, inclusive até se perguntar se existe uma natureza ou se nós, como ela acabou de dizer, nós somos parte da natureza, nós somos um, temos um pedacinho, nós estamos um pedacinho da biosfera e parece que a gente se esquece disso. Então a ecopsicologia que eu acabei de aprender que existe está nos lembrando desse fato, né, de que nós fazemos parte e temos um pequeno lugar. E a nossa história é muito curta dentro dessa biosfera. Então, acho que falar um pouco dessa a ideia da emergência, da humanidade, quer dizer, a gente. Eu, então eu pensei em falar sobre, um pouquinho sobre isso, por que a emergência? E como que nós chegamos nesse estado de hoje e que saídas são possíveis. Por isso que eu defendo muito a ideia do recantico, porque é, se a gente entender o significado dos recanticos, é que a gente vem deles, a gente acelerou muito rápido a nossa, a nossa história. Nesse planeta, ela é muito recente. E o estado de emergência que nós criamos é mais recente ainda. Então, pode passar. Nós temos uma evolução biológica, uma evolução cultural. Não vou ficar me detendo nesses detalhes, Eu acho que inclusive isso vai ficar depois, mas pode passar. Mas, uf, pode passar. Nós, como seres da natureza, nós tivemos a nossa história muito ampla organicamente ligadas ao resto da natureza. E, há 200, 300 anos atrás, quando a gente consegue se desvincular das dinâmicas ecológicas da natureza, sobretudo quando a gente pode voltar, por favor, com o, o, a energia fóssil. Né? A energia fóssil que hoje quando nós estamos vendo o derramamento de petróleo no mar, quando se fala em pré-sal, que pré-sal foi a moeda de sorte que nós tiremos, tiramos para o desenvolvimento do Brasil, quer dizer, a gente fala, mas não consegue é, perceber, entender que o fato de nós termos é, começado a se relacionar com a natureza a partir de uma energia que está, é, como diz um amigo meu, o... Martinez Martínez Allier, ele diz assim, nós estamos trazendo a fotossíntese que foi engarrafada há milhões de anos, e nós estamos tirando ela e jogando para a atmosfera. Então, a mudança climática nada mais é do que uma mudança na forma que a gente se relaciona com a natureza. Dizer, é uma energia que nós, até este momento da humanidade, nós tínhamos uma relação orgânica, baseada na energia da fotossíntese, madeira, biomassa, e, de uma hora para outra, a gente se desprende dos territórios, se desprende da natureza e passa a, rapidamente a evolução de outro padrão de organização social, política, cultural. Então a gente tem que entender que a gente não adianta nós entender, discutirmos a política, a cultura, mas no fundo, no fundo é o nosso enganche na natureza é que mudou. E desse dessa forma de de, de re de se relacionar com a natureza, pode passar? Que é que a gente vê o consumo né? de 1820, olha como é que as energias foram mudando e foi muito rápido. Antes, nós, basicamente, aquele azulzinho que são os é, biocombustíveis, né? madeira, lenha, é tudo energia solar, direto. Né? E de uma hora para outra a gente começa. Então, é muito rápido e isso é que nos trouxe a emergência que nós estamos. Pode passar. Então, quando se fala no antropoceno, no chamado antropoceno, que é, a é uma mudança de época geológica, que se fala que são 300 anos, que coincide exatamente com esse momento, né? o momento da, da virada energética, da forma de se relacionar com a natureza. E o ser humano passou a ser uma força geológica, uma força geológica que criou uma crise sistêmica, né e que nós estamos numa, numa, à beira de um precipício de civilização. E próximo. Pode passar também o um próximo. Quer dizer, se fala que dentro da antropoceno ele tem duas grandes etapas. Uma que vem lá do, da Revolução Industrial, mas a partir de 1950, esses gráficos todos mostram de, que é quando eles falam a grande aceleração, de 1950 para cá. A grande aceleração, e a gente vê que do lado socioeconômico, crescimento da população, com automóveis, máquinas, viagens, tudo quer dizer, as curvas são todas a partir de 1950. A gente vai num crescente de, de, de consumo de energia, crescimento econômico, vem num estágio, e a população que cresce, nós éramos em torno de 2 bilhões de habitantes em 1900, mais ou menos 1 bilhão em torno de 1810. Durante 2 milhões de anos, nós levamos 2 milhões de anos para atingir 1 bilhão de habitantes. Em 70 anos, nós atingimos o segundo bilhão. Em 1950, éramos 3 bilhões. De 1950 para cá, nós fomos a 7 bilhões e 200 milhões e se prevê, em 2050, 9 bilhões. Ou seja, a curva é exponencial. Mas isso não tem nada a ver com biologia, isso tem a ver com a nossa forma de organização social, política e as energias fósseis. Então, entendendo isso, se a gente não entender isso, a gente não entende como é que a gente sai da enrascada que a gente se meteu. Então, próximo. Então, essa agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentado, que... que é, a Agenda 2030, um, são 17 objetivos que a gente precisa alcançar, eles é, desafiam, quer dizer, são os países assumiram compromissos de é, a questão é, a erradicação da fome, é, a questão da pobreza, da água limpa, igualdade de gênero, quer dizer, são 17 objetivos e para cada objetivo desse tem um conjunto de metas. E os países se comprometeram até 2030, 2030 a atingir essas metas. E desde que esse, esses objetivos eles foram consagrados, há dois anos e meio atrás, as coisas só pioraram. A gente está vendo o mundo, o estado do mundo como está. Nos últimos dois meses, a quantidade de explosões sociais no mundo. Ontem a gente estava comentando né, que já em dois meses, acho que mais de 30 países estão vivenciando explosões sociais no mundo inteiro. Não só na América Latina. Inclusive, a gente foi botar em ordem alfabética e vai de ásia os países. Então, as coisas estão piorando. O meio de vida das pessoas, quer dizer, as pessoas estão indo para a rua em massas para protestar, não por uma orientação ideológica de esquerda ou de direita, porque a vida está piorando, a vida material está piorando, as pessoas estão vivendo pior, estão tendo, estão, a fome está voltando. As pessoas estão sem moradia, as pessoas estão sem emprego, estão sem... Ou seja, é... então, e, as... e os estados estão sem solução. Não, tem... não conseguem mais dar so... as soluções que eram dadas antes, os próprios estados não conseguem mais dar. Entramos numa enrascada. Essa é a verdade. Então, pode passar. Por um lado, e esse é um estudo que mostra que nós já ultrapassamos os limites biofísicos... Que o planeta tem para se recuperar. Quer dizer, é, limites, alguma camada de ozônio, quer dizer, a mudança climática, a gente está vendo ali que o verdinho é o limite tolerável para a regeneração das dinâmicas biofísicas do planeta. Quando você ultrapassa o verdinho, então ali mudança climática, nitrogênio, olha. Então você tem alguns que você ainda está ultrapassando, isso é de 2009. Já passaram 10 anos. Esse vermelho aí já está, porque nada mudou de lá para cá. Próximo. Por outro lado, a gente está assistindo também uma concentração de renda boçal no mundo inteiro, como face do mesmo modelo. Então, próximo. O que importa para gente, quando a gente fala nos objetivos, a gente vê 17 objetivos. Não existem soluções um a um. A gente tem que entender que um causa outro. O outro. Um problema é causador do outro. O problema social e o problema ambiental fazem parte de uma mesma moeda, são do dois lados de uma mesma moeda. Ou seja, ou bem nós vamos encontrar soluções estruturais para problemas que são estruturais, ou nós vamos ficar é, passando a mão por cima de em torno de falsas soluções. Que falsas soluções? É mais tecnologia, mais ciência, mais mercado... Né? É essa é a orientação que vai passando para a gente, vai passando que é necessário mais crescimento econômico, porque sem crescimento econômico não tem emprego. E um fenômeno muito interessante nessas revoltas mais recentes é que quanto mais crescimento econômico, mais sofrimento. Pela primeira vez, a gente está vendo que a relação entre crescimento econômico e geração de bem-estar, ela se inverteu, porque o crescimento econômico concentra quem se beneficia desse crescimento? Cada vez menos pessoas e causando mais destruição ambiental que vai exatamente afetar as populações que estão ali no, ao lado de Mariana, que estão lá nas praias do Nordeste, do óleo que está chegando no Rio de Janeiro e por aí vai. Então, o crescimento econômico ele é feito degradando lá e concentrando aqui. Então, esse receituário que está em todas as eleições, todo mundo discute só crescimento econômico, essa solução ela já não existe mais. Próximo. O fato, então, a gente tem que ir a, ir a fundo, entender por que nós chegamos nesse, nesse, nessa forma de entender a nossa relação dentro da sociedade, na natureza. Quer dizer, nós somos dominados por uma racionalidade econômica, onde só se entende a economia aquilo que é transformado em dinheiro, em moeda. Próximo. Então, nós, temos, nós, somos, nós somos, desde sempre, seres econômicos. Desde as tribos, nós fazíamos economia, e não tinha, não tinha moeda. A moeda e os mercados foram grandes, grandes invenções dos seres humanos, para facilitar as trocas econômicas. Mas acontece que, de um instrumento para facilitar a vida, ele passou a ser um instrumento que domina, domina a vida social. O mercado hoje ele nos domina, e não nós dominamos o mercado. Esse é um grande problema. Esse personagem aí, é, para quem é economista, certamente conhece. Porque todos os livros de economia, desde a década de 30 até hoje, no mundo inteiro, usa o manual dele. Que ele, a, a, foi a, a, grande, a grande sacada desse cara foi de explicar o que, que é a economia. Pode passar. E a economia, para ele, não passa entre negócios, os, a sociedade que consome e o Estado. É uma espécie de um, um ciclo, quer dizer, que você tem o Estado, a sociedade como consumidora e investidores e empresários. Essa visão que forma economistas por gerações, os próprios economistas acreditaram nisso, e não de que nós fazíamos... Economia, mesmo antes de existir mercado, mesmo antes de existir Estado, nós somos seres que trocamos, sempre trocamos, e mediado ou não por moeda, a gente tem a possibilidade de se organizar socialmente. Então essa visão dominante da economia, ela é a grande responsável por, de, porque dizem né, que a economia é a mãe da política, é a ciência da política porque você se organiza socialmente em torno exatamente das, de como é que você produz e como é que você distribui riquezas. Com uma visão econômica desse jeito, a gente não tem muita solução, a gente tem que romper a lógica econômica. Pode passar. Por isso, o chamado do Papa é extremamente importante. O Papa, quando diz, vamos fazer um debate sobre a economia, precisamos de novas economias, ano que vem vai haver... Pode passar. Ele, ele diz, digamos não a economia de exclusão e desigualdade, onde o dinheiro reina em vez de servir. Esta economia mata. Então, ele está organizando, no ano que vem, em Assis, em homenagem ao Francisco de Assis, um grande evento mundial de jovens economistas para exatamente discutir o que é a economia, que economia que nós precisamos para sair dessa enrascada. Né? É um é, ele coloca o dedo na ferida O Papa colocou o dedo na ferida Ele vem colocando o dedo na ferida, esse Papa né? No sentido de dizer de Isso aqui é uma decorrência da encíclica lá, O dato si dele Que ele faz toda a discussão sobre a natureza Fala tudo isso que eu estou dizendo aqui Está na encíclica, por sinal Um documento muito importante de ser lido e debatido A encíclica do Papa Então Por que, que é importante a gente trazer o debate da economia? porque é a partir da visão de como nós nos organizamos na sociedade, dessas dessas imposições da economia, é que nós temos saídas. Mas não são saídas teóricas. Pode passar. Você nem que vem para a frente. Bom, esse livrinho aí também que foi agora acabou de ser traduzido em português, como Economia Nugget. Porque ficaria mal economia rosquinha, né? Mas em inglês também é, é nugget economy. E aí, nugget da, da, da rosquinha do nugget. Né? Então, ficou economia rosquilha, está em espanhol. Essa, essa Kate, ela, inclusive, é uma das pessoas que o Papa está chamando para Assis no ano que vem, para fazer o debate com vários prêmios Nobel de Economia. E ela, tem um, é, é, ela pega aquela ideia do Samuelson lá, aquela, e ela diz assim: Não, a gente precisa de uma outra imagem. E a imagem é a rosquinha. Pode passar. Ela diz o seguinte: nós temos que estar nessa zona verde aí. A gente precisa de uma economia regenerativa e distributiva. A gente não pode estar nem abaixo do fundamento social e nem acima do teto ecológico. A gente tem que, a gente tem que se organizar e tem que planejar a economia para caber aí dentro, né? Tem que ter uma economia que produza e que distribua e que regenere. Né? Então, essa é uma imagem que a gente já pensa a economia de outra forma. Quer dizer, a gente é, tem que pensar uma economia. A gente pode até crescer, mas tem que crescer distribuindo, tem que crescer sem degradar. Isso começa a colocar limites políticos ao que pode ao que não pode. Não pode fazer grande mineração, porque isso concentra a renda, isso destrói. Né? Então, é um projeto que não serve. Como é que faz para não ter grande mineração? Então. Vamos para o debate político, vamos para a invenção da ciência e tecnologia. Né? Por que a ciência e tecnologia sempre apontam para a concentração e para grandes projetos? Isso é opção política, isso não é caminho da ciência. Próximo. Então, esse outro aí, eu estou passando vários autores, esse aqui eu gostei muito também, que ele diz o seguinte, é o capitalismo na teia da vida. E ele, pode passar, ele questiona o conceito de antropoceno. Ele diz: antropoceno é uma ova. Por que, que a gente vai botar a culpa no ser humano, que está aqui há dois milhões de anos, se você tem uma pequena parcela que é responsável pelo que a gente está vivendo? O nome disso é capitaloceno. Não é antropoceno. Porque se a gente chama antropoceno, a gente dilui a responsabilidade para todo mundo. A gente tem que botar o dedo na ferida, como o Papa está fazendo. Então, esse. Esse, esse conceito de capitaloceno é um conceito que vem de uma análise teórica, mas que tem grande significado político. Né? Bom, vou ter que correr porque já estou falando demais. Então o Alistair, que acabou de morrer, ele diz isso: nós entramos numa bifurcação histórica. Essa bifurcação a gente pode ir para a completa degradação ou ter saída, a gente tem tempo. Nós não estamos fadados à destruição. Tem tempo. A gente tem a, a, nós fizemos nossas análises. Então, chegamos ao ponto que o, o Daniel levanta. Qual é a grande virada? Né? Diante da bifurcação que nós estamos. Próximo. Pode, pode, bom, isso aqui, essa ideia do metabolismo, acho que pode passar, pode passar, porque eu queria entrar na ideia... Na, na minha área, que é a área de agricultura e alimentação, é, para puxar um pouco a sardinha para a nossa área. Dizendo o seguinte, que a agricultura e a alimentação alimentação está na centralidade dessa crise. Ela não é a única responsável, mas nós saímos de um sistema onde a agricultura, até 50, 60 anos atrás, era fundamentalmente baseada em energia solar, em diversidade, em é, conhecimento local, embora sempre tivesse a ciência, para uma agricultura onde a indústria, a energia, o petróleo e as relações capitalistas passaram a predominar. Então, a agricultura moderna se transformou na arte de converter petróleo em alimento. E isso é responsável por alterações dramáticas no planeta, na cultura, a destruição do que é, como a gente produz como a gente consome que está tudo padronizando no mundo inteiro todo mundo faz tudo igualzinho o que nós comemos aqui o que a gente consome no Japão na China na Europa é cada vez são as mesmas empresas que vendem os insumos da produção e que estão lá no supermercado vendendo os produtos então é uma padronização enorme pode passar então é, a agricultura ela tem muito a ver com os ODS. Você vê que tem vários ODS dos 17, a gente, a gente precisa mudar a forma como a gente produz e consome alimento. Porque ele é muito central nos problemas e ele é, o alimento é a grande mobilizador da sociedade. Porque ele é causador de doenças, ele é causador de destruição é, da biodiversidade, ele é causador de mudanças climáticas, ele destrói os mananciais hídricos, e ele vai levando um ciclo vicioso de degradação. Próximo. Então, hoje, nós vemos, por um lado, territórios, mono, grandes monoculturas de grãos, e, por outro lado, grandes criatórios. O consumo de carne no mundo disparou nos últimos 15, 20 anos. E, por outro lado, as florestas estão sendo devastadas para a produção de soja, para alimentar o gado. Então, é, são sistemas totalmente desconectados um dos outros. Né? Próximo. Bom, sistema, a, o alimento passou a ser uma mercadoria como outra qualquer. Né? Então, pode passar. O mercado é o melhor mecanismo. Alimento deixou de ser um direito humano e passou a ser uma mercadoria. Próximo. Esse aqui é um relatório super importante que mostra como que, nos últimos, desde o neoliberalismo, década de 90 para cá, quem manda na alimentação e na agricultura é um punhado cada vez menor de corporações, que define o que a gente come, como a gente produz, como a gente... e cada vez mais. Inclusive, corporações que hoje tentam se apropriar da própria agricultura orgânica, que também não está, é, não está livre dos ataques dessas corporações. Então, podemos passar. Então, você vê, de um lado, você tem a produção Aqui, o consumo. Você vê cada vez mais entre quem produz e quem consome, a gente tem que passar pelas corporações. Esse, esse é um resultado do relatório. Esse relatório é muito interessante, inclusive está traduzido em português agora pela Fiocruz, acabou de ser traduzido. É um relatório bem interessante. Pode passar? Então, você... é a questão do poder. Poder. A concentração de poder sobre o que se faz, como se faz, são grandes corporações que passam por cima dos próprios estados. Os estados já, o que hoje não é a nossa bancada ruralista, do que grandes despachantes dessas corporações. Elas não estão em defesa deles mesmos, não estão em defesa como fazendeiros. A gente pensa que bancada ruralista são os fazendeiros, né? nada disso. Eles são despachantes dessas grandes corporações que fazem leis e políticas aqui em todos os países iguaizinhos são as mesmas políticas e os estados eles vão virando é, reguladores dos interesses dessas grandes corporações então é, pode passar bom a agricultura nos próximas décadas ela precisa dobrar a produção com menos com menos recursos petróleo que acaba a água está sendo degradada, cenário de mudanças climáticas, crise financeira social, desafio de reduzir a pobreza a fome. Quer dizer, não é possível dar conta desse desafio com o mesmo modelo. E as empresas elas estão querendo vender mais, mais transgênico, mais nanotecnologia, mais... Quer dizer, é sempre aprofundando o modelo. Né? Então, próximo. Mesmo caminho otimista não é possível. Pode passar. Não tem saída. Esse é um caminho que não tem saída. Precisamos de outro caminho. É sobre isso que eu vou falar agora. A grande virada. Então, Aqui, ó, a gente vê como é que... Isso aqui vem de um livro do início do século XX, de um economista russo, que falava como é que era a agricultura. Isso aqui é um território, você vê as cidades sendo abastecidas né, pelo seu entorno, sua área rural. Como é que, como é que virou? Pode passar? Hoje, você tem grandes impérios alimentares que dominam os mercados e os territórios eles passaram a ser grandes produtores de matéria-prima que não ficam no território e grandes importadores de alimentos. Então, o que a gente consome aqui não é produzido aqui. A gente traz de fora. E o que a gente produz aqui não fica aqui, é exportado. E quem comanda não é quem está aqui. Quem comanda é quem está fora. Então, aí está o sentido do recantico. A gente Tomar a ideia do território. O território como o nosso lugar de vida, o nosso lugar onde a gente constrói as economias. Não existe possibilidade de construir economias sem falar em território. Então, próximo. Para falar de território, a gente vai falar dos geógrafos. Milton Santos, né? que nos ensinou que o território é um sistema de fixos e fluxos, né? Pode passar? E são, Esses fluxos são horizontais e verticais. O que, que acontece? vamos passar a gente vê dois territórios aí divididos por um rio a gente vê duas economias totalmente contrastantes não é isso próximo esses são os fixos do agronegócio são tecnologias, né, que grandes a paisagem monótona, grandes tecnologias, pode passar? E esses são os fluxos são os fluxos verticais, de entrada e de saída. E quem comanda o fluxo não está no território. Próximo. E aí estão os fluxos e os fixos dos territórios com outra economia. Tem escola, tem hospital, tem mercado local, tem é, venda para vizinhança, tem troca, tem ajuda mútua, tem economia solidária tem relação com a natureza. Ou seja, são vários fluxos né, onde você, quem está no território determina a economia que quer. Não tem ninguém de fora determinando. Então, isso não é uma, uma idealização. Isso é o que existe e sempre existiu e que está sendo destruído. O que, e que nós precisamos defender. Falar em defesa de território é falar em defender esses fluxos. Então, próximo. Então, esse, aquele mesmo docu, aquele mesmo relatório lá, aquele mesmo grupo que produziu aquele, ele diz o seguinte, nós temos que sair da uniformidade para a diversidade. Esses relatórios, eles são, eles são, foram, estão, tem, vem sendo lançados nos últimos anos, e eles, num debate internacional, e eles são um grande alento, porque eles fazem grandes análises é, do que está se passando no mundo. E o que ele diz é o seguinte, a gente precisa de economias diversificadas, e precisa não tem modelo único, a gente precisa de diversidade. Pode passar? Agroecologia esse relatório acaba de sair das Nações Unidas é um reconhecimento da agroecologia como um caminho possível. O que a gente está dizendo é que a agroecologia é o caminho possível, não é um caminho possível? Porque a gente está querendo é dizer que a agroecologia é a solução? Não, porque a agroecologia sempre existiu. A agroecologia é como sempre se fez a agricultura, sempre baseada na biodiversidade, nos conhecimentos locais e a ciência. Sempre foi assim. Foi, houve uma ruptura e a gente precisa retomar. Isso é voltar ao passado? Não, não é voltar ao passado. É repensar a ciência, a tecnologia moderna com as necessidades contemporâneas. E, e isso está sendo dito por painéis de especialistas no mundo inteiro. Né? Próximo. Nosso último congresso acabou de acontecer, que diz é, ecologia de saberes, ciência, cultura e arte na democratização dos sistemas alimentares. E aqui o um Encontro Nacional de Agroecologia, que foi em Belo Horizonte agora recente, também falando em democratização de sistemas alimentares. Portanto, acho que o, o grande debate de hoje é falar em democracia. Não adianta a gente falar em economia, a gente precisa de uma economia democrática. Né? Uma, uma economia que democratiza as relações dentro da sociedade. E aqui, quando fala em ecologia de saberes, a gente retoma tudo que foi dito aqui antes, quer dizer, sem arte, sem cultura. Quer dizer, não é só um tema tec da tecnologia e da ciência. A gente precisa reconectar com a natureza. Isso significa retomar o sentido da palavra agricultura. Agricultura não é igual a agronegócio. A agricultura até pode ter negócio, mas ele não é um negócio, ele é uma cultura. Antes de ser um negócio, ele é uma cultura, que tem saberes, tem forma de existência. Então, esse foi o sentido de pensar que a gente precisa de uma outra ciência, uma ciência que reconheça o conhecimento dos outros, né? que converse, que dialogue. Por isso que se fala da ecologia de saberes. Próximo. Bom, aqui, para dizer que nós não estamos falando de teoria, esse... Também acabou de ser lançado no, no, nesse encontro. É um, um estudo que foi feito de redes de agroecologia no Brasil inteiro, 25 redes. O Daniel está aí, ele contribuiu nessa sistematização. É, essas redes mostram, não vou entrar em detalhe aqui sobre o que, que ela, esse, esse documento mostra, mas mostra que elas estão muito vivas no Brasil inteiro, estão espalhadas, em todo canto tem, só que elas são muito invisíveis. Então, força social de transformação existe. Nosso grande problema é a nossa invisibilidade. A gente não consegue ver essas práticas contra-hegemônicas nos territórios. Elas estão presentes, são ativas, elas estão aqui no Recantico, elas estão em todo canto, né? Mas elas não conseguem se encontrar, se conectar e construir alternativas políticas, né? Então, pode passar a Eita, né, fez esse mapinha para gente onde é que estão as redes, né? Inclusive isso está no tá no site, né? Quem clicar lá vai ver, vai ter, é um esse pessoal da Eita inventa um monte de coisa interessante. que vocês entrando lá vocês vão ver a riqueza que tem nessas redes, né? Então é, e a gente está desenvolvendo exatamente, né, junto com a Eita é, esse tipo de plataforma para dar visibilidade de nós para nós mesmos e para a gente se encorajar como aqueles rapazes disseram a gente se encoraja porque a gente vê que a gente não está sozinho, dá a visibilidade e o aprendizado entre as redes. É assim que a gente vai construindo essas alternativas é, para enfrentar é, esse modelo. Então, pode passar. Eu vou passar rápido. É, então, nós estamos aqui entre agricultores e consumidores, mas a gente podia colocar qualquer outra coisa. A economia, quem produz e quem consome. Nós estamos cada entre um polo e outro, existem as grandes empresas. A gente precisa, pode passar, construir atalhos, construir nossos mercados. E essa é a base da economia solidária. E essa é a grande aliança entre a agroecologia e a economia solidária. É a aliança que entende que a economia pode ser construída de outras bases, não só outros valores, outra relação com a natureza, outra relação com a cultura. E é isso que permite a gente ver dentro do território outros valores que vão, vão construindo e vão destruindo o poder do capital. Então, acabar um pouco aquela ideia de que o capital vai ser destruído a partir de uma grande revolução né, das massas tomando o Estado e vamos construir uma sociedade nova e uma economia solidária. Não, a economia solidária precisa ser construída no dia a dia, como a gente já está fazendo. O Estado precisa reconhecer e fortalecer aquilo que já vem sendo feito, e não o Estado vai construir a economia solidária. A economia solidária, ou ela é, vem do povo e vem da cultura do povo, ou ela não virá. Então, próximo. Aqui eu, eu coloquei a, é, essas duas fotos porque é interessante. São dois mercados orgânicos um dentro de um supermercado e outro uma feira. E o, de, o do dentro do supermercado eu estou chamando de mercado convencional. Muito embora seja orgânico. E esse é um grande debate que a gente precisa fazer. As relações sociais são as mesmas. As relações de dominação são as mesmas. O produto é muito melhor, porque ele é orgânico. Então, o sistema ele também tenta se apropriar das boas ideias. Né? Tenta se apropriar das boas ideias e vai esvaziando o sentido de transformação que Existe. Então, falar de mercados territoriais é falar de mercados que são controlados. Nós não precisamos... Até estava conversando com o Sérgio agora há pouco né, sobre a certificação. Nós não precisamos pagar ninguém para vir aqui dizer que a gente está falando a verdade. Nós mesmos podemos fazer a nossa certificação participativa e construir confiança. Isso é economia solidária. E eles vão nos impondo a certificação, que é como se fosse um cartório, né? que vem aqui, eu vou te pagar para você vir aqui para dizer que eu estou falando a verdade. É a mercantilização da confiança. Ou seja, tudo é mercantilizado né, nesse sistema. Então, hoje, a gente quer desmercantilizar. Aquilo que não precisa estar no mercado, sai do mercado. A gente não precisa pagar sementes se a gente pode produzir sementes. Não, não precisa pagar o alimento se a gente pode produzir o alimento saudável. Então, próximo. Então, eu vou terminar... Semana passada eu estava num seminário, o Sérgio estava também, é, lá em São Paulo, na PUC, que foi exatamente esse Economia de Francisco. O, tá ocorrendo vários encontros aqui no Brasil para preparar a nossa turma para ir para o encontro ano que vem em Assis. E lá eu assisti uma, uma das palestras muito interessantes que teve lá, foi o do professor Carlos Weiner, da, do Rio, e ele lançou seis teses que eu gostei muito. E gostei tanto, resolvi adaptar aqui. Elas são as teses do Carlos Weiner, adaptadas por mim. Mas eu acho que são muito boas para fechar essas ideias aqui que a gente está discutindo. Primeira tese é que nós a, a busca de alternativas ao modelo, e não de um modelo alternativo. Nós não vamos destruir um modelo por outro. São várias formas de se reposicionar para enfrentar essa virada. Esse sistema ele tem história. Essa história nasceu com. É, ela chama capitalismo, e nasce com a invasão das Américas. Nasce com a destruição e com a extin com, com, com, com escravi com escravidão de mais de 10 milhões de africanos, dizimação de povos originários. A gente sabe que é assim. E a contraface desse sistema foi a expropriação de camponeses na Europa, que formou a primeira leva de proletários. E depois veio a Revolução Industrial e a história a gente sabe. Então, essa história vem daí. A patriarcado, colonialismo, racismo, isso acompanha a história da humanidade. Mas o capitalismo ele trouxe uma coisa nova. Ele trouxe a homogeneização de um modelo euro eurocêntrico. E esse modelo, ele ele dominou o pensamento, a racionalidade, as subjetividades. Ele domina hoje o sistema. Nós temos que enfrentar, não com outro sistema, mas a gente tem que enfrentar com outros modelos, outras economias. Tem que falar de diversidades, agriculturas, economias. Então, nada de falar da economia de Francisco, das economias. Sempre falar no plural. Segundo, esse sistema, ele tem história, ele começou, mas ele pode terminar. Nada está, Não estamos fadados a viver no capitalismo para o resto da vida. A gente precisa destruir o capitalismo. Quem são os sujeitos da destruição? Então, essa teoria que nós temos, o sujeito do enfrentamento do capitalismo é o proletário, é o operariado, isso a gente precisa acabar com essa ideia. Isso é ideia do século XIX. Os sujeitos da que estão no enfrentamento são exatamente nós que estamos nos territórios, inclusive os proletários, mas são as mulheres que estão na luta feminista dizendo que existem outras economias, são os povos indígenas, são, é a economia solidária. Ou seja, quais são os sujeitos, te, os sujeitos históricos da construção de, um no, de novos modelos? Esses sujeitos estão nos territórios, estão nos recanticos. Então, a força social de transformação está aí. Agora, nós precisamos também de teoria. Não significa que a gente está abandonando o papel. Só que a gente não pode ter uma teoria crítica, uma teoria crítica que seja insensível às práticas. E esse é o grande problema, porque se os sujeitos estão lutando, então a gente tem... A prática da crítica ela é muito importante, mas a gente precisa também... Não pode substituir a crítica da prática e que exatamente essas práticas que são invisíveis e que permanecerão invisibilizadas enquanto a gente não conseguir dialogar com elas. Por isso a importância da ecologia de saberes. Uma outra ciência que dialogue, que dê a voz para os povos que estão lutando. A resistência não é só resistência. Quem está aqui em Caldas resistindo contra é, os abusos à natureza também está apontando um caminho. Não é só denúncia, é anúncio. Denúncia e anúncio andam juntos. Então, é preciso a crítica da prática. Próximo. Resistir e construir alternativas em múltiplas escalas. Essa é uma outra questão. Essas resistências são muito locais. Elas são locais, mas as forças elas são globais. A mesma mineradora que está aqui é a mineradora que está em outro lugar. É a, é a mesma força que está afetando aqui. Então, não é possível a gente se isolar no local. É preciso uma solidariedade entre escalas e entre setores. Essa é, inclusive, uma experiência, e a gente tem muita riqueza no Brasil nisso. A gente tem um processo que também o Daniel, na época que estava no Fórum Brasileiro de Economia Solidária, a gente vivenciou, e vem de um tempo para cá, o chamado diálogos e convergências entre a agroecologia a economia solidária, o feminismo, a justiça ambiental, é, que mais? A, a, a saúde coletiva, que são grandes movimentos que estão no Brasil, só que cada um está na sua. A gente precisa articular esses movimentos e ir para os territórios. É isso que é um pouco a ideia de resistir. Próximo. Contra o individualismo, o privatismo, e preservar e reinventar a esfera pública e os comuns. Hoje nós vivenciamos a a era da teologia da prosperidade, nós estamos dominados pela ideia de que cada um individualmente precisa se dar bem e prosperar, e a gente cada vez menos fala de nós, e fala mais de eu, né? e isso é uma teologia, nós estamos vendo isso, o efeito que isso teve e vem tendo nas nossas eleições, né? como é que muda a forma, então se a gente cada vez mais falar da esfera pública, o sentido do Estado e como construir a economia baseada em comuns. Esse é um grande desafio, uma tese. E a sexta tese é a educação e a cultura para projetar essas novas alternativas. Quer dizer, como dizia Paulo Freire, sem uma, uma educação libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. E é exatamente isso que nós estamos... Por isso que a educação e a cultura estão é, é tá no fronte dos ataques. Porque sabe... E por isso que o Paulo Freire é tão atacado também, o patrono da educação. Exatamente por isso. Porque ele sabe que é aí que é a questão. Ou a gente bem vai retomar a nossa cultura popular e a educação, ou a gente não consegue construir, a partida, em diálogo com essas práticas emancipatórias, uma nova política. Né? Então, essas são as teses... Foi um pouco adaptado, aí o Paulo Freire mais uma vez, para mim o utópico não é o irrealizável. A utopia não é o idealismo, é a dialetização dos atos de denúncia, de denunciar e de anunciar. Denunciar e anunciar, o tempo todo. Acho que esse é o. É aí que se faz a utopia. Não adianta só denunciar, você tem que mostrar caminhos. E, e nesse, nessa dialética quer dizer, denunciar a estrutura desumanizante e de anunciar a estrutura humanizante. Por essa razão, a utopia é também um compromisso histórico. Não é algo irrealizável, é um compromisso de cada pessoa, de cada coletivo. Então, essa foto, olha, Pouso Alegre, 30 de 11 de 2019, exatamente tirada há poucas horas atrás. O Sérgio estava lá, né Para mostrar, e eu resolvi botar essa foto aqui, exatamente para mostrar que, muitas vezes, é, é essas ações de resistência estão em todo lugar. É, nós não estamos falando de uma teoria vaga aqui. A gente tem força para transformar, a gente está transformando, a gente está resistindo, mas essa resistência precisa ser canalizada em força social. E é interessante que aqui no Brasil, e depois do debate que a gente teve em São Paulo, os brasile... nós, brasileiros, estamos propondo que seja a economia de Francisco e Clara. E não só a economia de Francisco. Então, já é... De Clara e Francisco. né Então, você vê que vai colocando as coisas e vai refinando as, fo... as elaborações, exatamente entendendo, e essa é uma das discussões chaves de entender que um dos elementos-chave da sustentação desse sistema é exatamente o patriarcado, a violência contra as mulheres, a invisibilização do trabalho das mulheres. E, se a gente não conseguir entender a economia a partir de outras perspectivas, por isso, é importante dar visibilidade à Clara nesse debate da economia de Francisco. Então é isso aí. Muito obrigado.